Um germantinho bonito, pingo d'água Esse aqui mesmo é um Um pingo d'água Tem muita transparência O outro também É um champanhe, Tem um é pequenininho. É liso, liso, liso, liso É no dedo é complicado Vamos ver que vai Diamantinho muito bonitinho Tem Um tonzinho amarelo que ele meio champanhe Outro diamantinho também muito bonitinho também Um tomzinho também, é um tonzinho também um diamante chapéu livro demais também com uma boa transparência aqui dão um diamante meio meio meio champanhe nessa região vamos apertar a câmera É o brilho dele, um brilho mais metálico. Não é.. Os diamantes eles são fascinantes. Quanto mais você olha eles, mais você quer olhar. Então, oh, é. são muito bonito. Um pinguem do água, deixa isso aqui Tá Um pinguem aqui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 Então foram 10 brinde ontem Agora que o pessoal possa mandar o endereço para me mandar E também Pessoal aí que, que não gostar também faça comentar também Porque a gente também tem que ir aprendendo cada vez mais e Dizer os amigos Um bom dia um bom final de semana.